E esse cara na semelha, olhando essa figura, me bate até a vergonha alheia Sabe, agora eu vou fazendo, porque o freestyle é muito bom, meu parceiro eu vou desenvolvendo Sabe por que eu vou falar, o freestyle é muito bom, hoje aqui você não vai colar pra somar Porque o rua na batalha é sanguinário, será que dá pra trocar o um adversário? Porque esse aqui não vai aguentar, ele não vai ter ideia pra trocar esse trouxa eu espanco Porque o Ruan é sanguinário aqui no pique do Jango aqui é agora que eu vou falando Agora reagiu a rima Manda eu tô mandando O grito eu não tirei Mas a ideia prosperou Enquanto o freestyle seu parceiro já parou oh, oh, oh. Pode oh. Direito direito Hein Ô oh, professor <risos> Yeah, yeah. Mas sabe que de conteúdo a minha mente tá sã Por isso que agora eu vou rimando até amanhã Mas cê tá ligado, tô no pique sadã, Mas eu que tenho o Tom Juan Cê tem que entender, pois eu vim para falar E todo o conteúdo eu vim pra enaltecer A sua mente não vim para entender Mas você é uma vítima e eu que vou matar Então é diferente, não vim agregar E todo o conteúdo eu vim visualizar Mas você não vai entender, Mas eu vou te falar Pode ser os olhos do Vim te encerrar Mas eu não vou chegar Pois a rima é certa E se for freestyle Você tá mais uma cobra cega uh, As <risos> cobras estão <risos> soltas Aí, Vamos que vamos é, Primeiro vocês Parando pra quem gostou da rima do Juan De uh. professor uh. Juan De uh. professor Mas uh. zero De professor Jurados em 3, 2, 1. Se que ganhou o bagulho, tocou. 1x0 de professor. Uh -huh. Terminou começa, vai que vai DJ. Sei. Deixa isso acontecer, pessoal. Por favor. Vai apertar essa rima também da hora. Um. Não troque o adversário. Mantenho o seu respeito, pois cê tá ligado, o freestyle vem do peito E mesmo assim, eu mantenho o meu respeito antes de trocar o adversário Primeiro inventa o seu conceito, até porque você não é verdadeiro O rei de raiz é derradeiro, mas tudo que eu digo, sabe né parceiro E mesmo assim, não vim parar falar a sua cara, daqui eu vou chutar e mesmo assim, precisar de a bunda, acordei com o pé direito pra chutar a sua bunda. E mesmo assim, eu vou ter que dizer, pois agora pra você não vai haver alvorecer. olha lá. Direito de resposta, vou aí. Quer entender o que ele falou? Alvorecer, pô. Alvorecer, porra aí. Tá criticando, alvorecer Ei ei ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei MC segui atividade aqui nessa levada MC do Don escutei na batalha passada Sabe por que? Aqui eu vou falar O freestyle você aqui é não consegue somar Falar que é o reprofessor Só que no freestyle meu parceiro aqui hoje eu te causador Falou que o freestyle vem do peito aqui nesse conceito Então por favor mantenha o respeito Sabe por que? Eu vou seguindo Freestyle vem do peito Tô ouvindo? Aí! Agora eu vou falando. E o que está ali da sua boca então? Que aqui eu já tô zoando. Você é que não aguenta, você é que não suspeita. Agora eu vou falando, por favor, se, é... se aposenta. Por favor. por favor pra nós. Por favor. <risos> Torcida pedindo. Vamos que vamos. Pedrinho, primeiro voto em 3, 2, 1. Bota de Pedrinho pra Juan. Plateia. Barulho pra quem gostou da rima de Professo. Juan. Terceiro round. Certo, senhor também vai montar empate. Vai fazer Todo mundo com a assim. O terceiro round. Bate e volta, até Professor começa. Vai que vai. Ei, ei. Vamos aí, amigo. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, mas o conteúdo, eu provo que você não é capaz E tudo que diz, estratégia, um papadaz Então você entende você não é capaz, o meu coração bate forte e meu punho bate muito mais Até porque eu vim suavizar e todo o conteúdo não vim programar Eu não vim apenas para somar o rap que dividido eu vim para fracionar O seu punho bate forte, aqui cê toma teia Só que a minha ideia aqui te nocauteia Aí você não vai levantar, porque o seu freestyle muito fraco, ele não chega pra somar. Falou de Alcatraz, aí meu parceiro, eu dou a fuga aqui junto com, com os verdadeiros. Dei uma travada só pra acompanhar esse beat e hoje eu mato esse cuzão, é sem rebite Você não deu uma travada, cê é todo travado O oh animal. Minha coroa de espinha quebra, só coroa cervical. Até porque você é superficial e tudo que eu digo é uma onda. Você é um sei lá e tudo que você diz. Aí meu parceiro, não me encontrei aqui na matriz Agora eu vou falar, o Freestyle vai chegar Pra somar, e hoje eu volto Eu vou te aqui lá. Tudo bem, mas é questão de ética A minha matriz não é apenas uma união Que é sobre ética Até porque você não entende o que isso. E tudo que eu digo, te esquivo Pique matriz. Fique matriz Aqui é sem treta, é a união soviética Com a força eu arranco sua cabeça Aí, agora eu faço essa sessão E com o martelo eu construo uma forte construção Uou! Uh! Uh! Vai engenheiro e teseiro no Vamos <risos> que Obrigado, pessoal. Cabeça. Vamos, <risos> vamos <risos> que o <risos> primeiro voto, Matheus. Em 3, 2, 1. Gordão, meu. Oh, vai, gordão. Gordão. Vai, mãe. Tá vai, vai, né? vai né? Gordão! Vai pra então, que é já agora? Demência, gordão. Sem demência. Vai, vai. vai. mãe. Eu tô analisando aqui, Eu tava analisando. Tempo para Matheus. Passa, Mateus. Passa, passa, aí, passa passa. Tá louco, mano. Deus abençoe. Passa um repasso. Vota de Matheus para The Professor. Com vocês, barulho pra quem gostou da rima The Professor. Quem gostou da rima do Juan. Agora eu quero ver, Pedrinho. É. Agora eu quero ver essa delícia. Nossa, agora não tem como. Vai, Pedrinho. Mais uma, né? Quem gostou da rima do professor? Uh! Rima do Rua. Uh! Beleza. Pedrinho com você em 3, 2, 1. Rua pra próxima fase.